Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo eu vou explicar sobre energia eólica. Se você tem interesse nesse assunto, assista esse vídeo até o final e veja como interpretá-la através de um exercício do Enem. A figura mostra o funcionamento de uma estação híbrida de geração de eletricidade movida a energia eólica e biogás. Essa estação possibilita que a energia gerada no parque eólico seja armazenada na forma de gás hidrogênio usado no fornecimento de energia para a rede elétrica comum e para abastecer células a combustível. Você pode ver isso pela gravura. Mesmo com a ausência de ventos por curtos períodos, essa estação continua abastecendo a cidade onde está instalada, pois, letra A, planta mista de geração de energia realiza eletrólise para enviar energia à rede de distribuição elétrica. B. Hidrogênio produzido e armazenado é utilizado na combustão com biogás para gerar calor e eletricidade. C. Conjunto de turbinas continua girando com a mesma velocidade por inércia, mantendo a eficiência anterior. D. Combustão de mistura biogás-hidrogênio gera diretamente energia elétrica adicional para a manutenção da estação. É, planta mista de geração de energia é capaz de utilizar todo o calor fornecido na combustão para geração de eletricidade. Vamos observar a gravura. Podemos ver que tem dois caminhos para as turbinas eólicas. Um leva diretamente à geração de eletricidade. Você pode ver pela seta da esquerda, a seta vermelha da esquerda. E uma parte, a seta vermelha da direita, vai gerar a produção de hidrogênio, que vai ser armazenado e posteriormente utilizado como combustível quando houver ausência de vento. Nos curtos períodos que as turbinas eólicas não estão em funcionamento, pode-se utilizar o gás armazenado e misturá-lo com o hidrogênio, que também foi armazenado. Com isso, vai ser produzida a combustão do biogás, que vai gerar calor. Esse calor vai ser usado na produção de vapor d'água, acionando as turbinas, que darão energia mecânica aos geradores elétricos. Então a resposta correta é a letra B. Hidrogênio produzido e armazenado é utilizado na combustão com biogás para gerar calor e eletricidade. Bom, espero ter ajudado. Assine meu canal e até o próximo vídeo!